Salve, salve, galerinha, beleza? São Boba e aqui no vídeo de hoje ensinar vocês a como calcular o preço da, da conta da Steam de vocês. Então vamos lá pro vídeo. Bem, primeiro vocês vão entrar aqui no site do Steam Database. O site é SteamDB.info ou o link vai estar tá na descrição aí. Em seguida, quando vocês entrarem aqui, vocês cliquem aqui em Calculator. Aí quando vocês clicarem em calculate, vai vir pra essa página aqui. Aqui vocês vão colocar o Steam ID de vocês. Aqui no caso, entra no perfil da Steam de vocês, vocês vão ver aqui ó, Steam ID, que é isso aqui, ó. Depois do, do barra e do ID. Vocês copiam e colam aqui. E se aqui tiver selecionado um dólar, os dólares, você coloca aqui ó, Brazilian Real <risos> e dá um enter. E aqui ó, o valor da minha conta. No caso, eu vou colocar aqui em português. A minha conta tá valendo 1702, nos preços mais baixos dos jogos. Porque tá tendo promoção aqui Não tá valendo tanto a minha conta Mas ela é mais cara Preço médio O cálculo do preço médio Inclui apenas jogos que tem um preço Ou seja, a maioria dos meus jogos é média Nessa média R$8,84 cada um Preço médio por hora Tipo a cada hora que passa é R$5,86 Eu tenho 7.622 horas A maioria dos meus jogos O tempo médio é 20 horas e 70 minutos No caso 70 minutos não dá muito certo, né? Uma hora é basicamente Tem basicamente 10 A cada 10 Pera aí Pra dar 70 então, são 60 dividido por 10. Então, a cada 6 minutos é 10. 10 décimos que vai dar 1 hora. Então, basicamente aqui é 7 vezes 6. Então, são 42 minutos aqui, ó. 20 horas e 42 minutos. É porque na né, estinha é assim, né? É tipo aqui, ó. Tipo aqui, não é calculado os minutos certinho, né? Tipo, não fica os minutos, fica 21.7 horas, que seria 70 décimos. Eu acho que é, tá certo, não sei. Parece verídico! Sou burro mesmo. Aqui o preço, é, preço dos jogos, se fossem comprados hoje, incluindo desconto. É porque tá tendo promoção aqui da, da de férias, né? Aí a minha conta tá valendo pouco por causa dessa promoção de fim de ano. Mas sem essa promoção de fim de ano, é mais de 7 mil reais, se eu não me engano. Tô cansado dessa de... mania, fica rindo, de... fica de... foda, fica rir, de... fica a... foda, fica a... foda, de... fica a... foda, que... Que... Então é isso aí, e vindo aqui, descendo um pouco aí né, é, vocês podem ver os jogos de vocês, acima de R$148 eu tenho dois jogos, clicando aqui em jogos, vocês vão ver os todos os jogos que vocês já jogaram, horas. é o preço de cada um e o preço por hora, e a avaliação deles, preço por hora, o meu jogo que tá mais mais pagando aqui é o Creativerse, pois é, agora ele tá pagando R$4,02 a hora, Mad Max tá pagando R$3. O Vegas Pro tá pagando 2,99, Sir Skyline tá pagando 2,35, Age of Wonder tá pagando 1,74. Então é isso daí. Aqui vocês podem é, olhar quantas horas vocês têm, né? Aqui o preço dos jogos mais caro que vocês têm. No meu caso aqui, ó. O Vegas e o Critiverse aí. A avaliação aí vocês também podem olhar. Caraca, o portal tem, tá no top 1. Minha nossa. Star deu valendo tá no 2. Caraca, mano. Então é isso daí. O vídeo é esse. Espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí, deixem nos comentários que vai ajudar muito. a criar mais conteúdo aqui no canal. E é isso aí. Se eu ajudei vocês, deixa o um like aí só pra fortalecer hein? Então é isso aí. Muito obrigado por assistir. Falou. Hello.